Procure um lugar confortável. Você pode fazer este exercício deitado, sentado ou da maneira que for interessante para você. Preste neste momento atenção na sua respiração, puxando o ar pelos nariz, segurando um pouco e solta pelo boca. o seu corpo relaxe, neste instante eu comando que o seu corpo relaxe. Você entre neste fluxo de lembrança na perfeição de quem você é. Perceba seu corpo todo relaxado e ondas de luz douradas e brancas, abraçando primeiro seus pés. Vendo como fios dourados, como se criasse uma estrutura. Camadas. Que eu suba na camada do amor, que eu esteja na camada do amor, porque eu sou a camada do amor, porque eu sou. esferas esprenguizadas, e você começa a caminhar para atravessar este portal, e você vai com toda a segurança e confiança do que está a fazer por si. você avista, muitas árvores na sua frente, imensas, e o vento passa e parece que existem vozes te chamando para chegar perto de uma das árvores. Você percebe que tem alguma coisa familiar ali, tem fluxos de energia passando. esta árvore, são seus parentes do passado, e até também histórias que você mesma viveu em outras vidas, e você percebe que está tudo ali na sua frente, muitas memórias, essa sua intuição e da sua luz, você vê que parte desta árvore precisa de amor, que é o seu passado, clamando por ajuda, então você expande essa luz dourada que se encontra em você, atravessando através de suas mãos. Passando o tronco da árvore, neste fluxo de luz dourada, vai suprindo nos veios deste tronco, envolvendo memória por memória, se afaste para ver, e você dizendo: Eu amo vocês. A história não precisa se repetir. Hoje, as mulheres são livres. Hoje, os homens são um pouco mais delicados e melhorará muito no futuro. Nós podemos muito mais. Nós, mulheres, temos voz ativa. Nós sabemos nos cuidar. escolham receber o meu amor porque eu agradeço muito o que eu vivi o que vocês viveram para me trazer onde estou mas a partir de agora eu mereço muito mais então toda a conexão que me distorcia para este sofrimento, sofrimento de incapacidade, sofrimento de dor, sofrimento de cansaço, sofrimento de não conseguir, de não confiar em mim, de não saber o que eu quero. A partir de agora, eu escrevo uma nova história. Então você vê um filme. Saindo, bem do seu umbico, que é o link que te liga a todos eles. Você se curva honrando todo esse rastro de sofrimento e diz, vocês estarão no meu coração, no amor, mas eu não escolho mais sofrimento. se achar apropriada na sua visualização, você rompe. É Aos próprios sonhos, uma pessoa organizada, disciplinada, leve. É o meu decreto, porque estes elementos já existem em mim, mas hoje eu declaro ser totalmente, totalmente, totalmente livre, porque eu sou toda a riqueza e abundância de Deus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 Deixa que as memórias, no lugar delas, surge uma belíssima flor. Em cada memória, são milhares e milhares. E dessa flor, o fruto que você mais gosta. Você se aproxime e o fruto imediatamente amadurece. você pega um fruto maduro, docinho você diz a nossa história a partir de agora e para todo sempre vai render frutos deliciosos porque esta vida que eu mereço esta vida que eu mereço viver dentro e fora de mim. E comece a andar vendo todas as outras árvores do mundo. As outras árvores genealógicas do planeta. E comece a enviar este sinal. Que todos eles podem. Que toda uma geração de cegueira pode ser mudada hoje. Porque você escolhe por você porque você é toda a riqueza e abundância de Deus, eu sou toda a riqueza e abundância de Deus, eu sou toda a riqueza e abundância de Deus, eu mudo a minha história hoje, dentro e fora, porque eu mereço e eu vou me contar todos os dias essa história, até que tudo comece a vir à tona, porque é assim que funciona tudo que eu coloco atenção vira realidade. Eu sou toda a riqueza e abundância de Deus. Eu sou toda a riqueza e abundância de Deus. Que o meu mental grave eternamente que eu sou toda a riqueza e abundância de Deus, que o meu emocional grave eternamente eu sou toda a riqueza e abundância de Deus e é para todo mundo ouvir, eu sou a riqueza e abundância de Deus. O mais alto que eu sou a riqueza e abundância de Deus, respire ah, e veja sua luz dourada inundando todo o planeta, inundando tudo o que você é e não se cabendo, explodindo para fora, explodindo para fora da nossa Via Láctea, uma calma e a certeza que você é a riqueza e a abundância de Deus, neste instante, veja que tem um terreno belíssimo, com uma grama verdinha, esperando as suas criações, crie, desenhe, ao menos alguns desejos fixos, o que você quiser, como seu cantinho dos sonhos que vão se tornar E se Deus pudesse te falar, ele diria, construa qualquer coisa que te faça feliz, filha ou filho, agora, mas construa com felicidade amor. eu tenho confiança do que estou vibrando, o meu magnetismo interno e externo hoje em ação, então você respira profundamente, de novo, mais uma vez, é a minha decisão, porque eu sou toda a riqueza e abundância de Deus, e vai voltando, suas histórias, mas cultivando os bons frutos. Encontrei, eu sou toda a riqueza e abundância de Deus. Eu finalmente estou comigo. Eu sou toda a riqueza e abundância de Deus. Respire profundamente. assim é, fixado em todas as camadas do seu eu sou, eu sou.